Viva amigas, aqui está uma maneira fabulosa de começar um crochê. Fica com um efeito estrelado muito lindo, muito interessante. E é feito com este circulozinho. Vamos lá fazer este circulozinho. Passamos assim por cima e fazemos aqui um nó simples. Reparem, então, tá? um nó simples. Vamos passar mais uma vez. E mais Outra vez, portanto, só duas vezes. Nós estamos aqui no sítio do começo, que é onde está este. E agora entra. Ele fica naturalmente no sítio, reparem. Não é preciso fazer muita força nem nada. Ele naturalmente encaixa-se na perfeição. Se está encaixado na perfeição é porque está perfeito. Aqui chegamos ao início. Tiramos a ponta. porque Porque é a união destas duas pontas. Aqui é só queimar. Fazemos assim. Cortamos aqui. Queimamos.